Eu sou o Romero, do New York Times. É, a minha pergunta é sobre as gravações que foram divulgadas pelo, é, pelo juiz Sérgio Moro. E nessas gravações tem muitas conversas pessoais, suas, é, entre é, atores políticos, é, amigos, é, tem de tudo aí. Então, eu queria saber como é que o senhor se sente, assim, depois de ter essas gravações eh, divulgadas dessa, desse jeito, assim, na, na imprensa brasileira, na sociedade brasileira, e também como é que, você, como é que o senhor vê a atuação do juiz Sérgio Moro nesse processo? Olha, uh, primeiro, eu, eu me sinto como brasileiro ofendido. Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade e não confundir conversas de ordem pessoal com conversas públicas. E muito mais grave ainda é a imprensa utilizar como se fizesse parte de um circo. Ou seja, eu, eu duvido quem nesse país sabe, não conversa por telefone com parentes ou com amigos qualquer de bobagem, qualquer coisa. Ah, eu achei deprimente, achei pobre e achei de má fé. O juiz, por mais que ele seja juiz, não foi correto fazer a divulgação de coisas privadas. Se tivesse alguma coisa relacionada ao que ele estava investigando, porque ele escreveu carta dizendo que eu não estava sendo investigado, ele escreveu, mandou a carta dentro que não estava sendo investigado. Eu lamento, acho que isso empobrece o Brasil. Eu fico imaginando se a gente torna hábito começar a divulgar as gravações que cada um de nós faz. Sabe, no dia a dia. Não, não, não, não contribui com a democracia. Eu acho que tinha um objetivo. O objetivo sempre é tentar destruir a imagem do Lula. Esse é o objetivo. Faz anos, anos, não é a primeira vez. Sabe? Quando eles começaram a tentar destruir minha imagem, eu não tinha nem 50 anos, eu já estou com 70. Sabe? Eu acho que há algo mais forte do que essa má-fé. algo mais forte. Eu até, depois o advogado pode explicar algumas coisas aqui. Eu queria te contar um, um, uma pequena história. Veio uma denúncia de que uma empresa do Panamá. Sabe, tinha comprado um apartamento ah, junto daquele apartamento que eles dizem que é meu e que essa empresa justificava a lavagem de dinheiro da OAS aí com dois dias descobre-se que essa empresa que veio não era não era ligado ao apartamento que eles dizem que era ligado ao triplex da Globo o empresário estava preso está lembrado? foi montado uma força tarefa Soltaram, soltaram ele embora mandaram embora para não tocar mais o assunto só liberaram então, eu, eu embora isso seja sofrível embora isso magoe profundamente eu sou uma pessoa de muita paciência uh, e eu acho que não está, lá, não, não está longe o dia em que alguém vai ter que pedir desculpas para mim eu não quero nada eu não quero nem condenar, só quero que peça desculpa sabe porque eu eu, eu eu sinceramente eu quero saber como é que alguém vai me dar um apartamento que não é meu alguém vai ter que pagar e me dar sabe eu não sei que o New York que era tão generoso comprar e me dar, para mim seja tão bom aí uh, e, e a mesma coisa do sítio é, é, um, é um um sinceramente você pode enfrentar isso na justiça Esperar. O que eu espero concretamente é o seguinte, eu acho que é, tudo o que se sabe do juiz Moro é que ele é uma figura inteligente, uma figura competente, mas como ser humano, eu temo que a mosca azul faça seus efeitos. Sabe, as pessoas comecem a se autovalorizar, achar que aquele tipo está legal sabe, que é bom a imprensa da destaque, porque a primeira coisa que a imprensa faz é dar um prêmio. Ele jogou não sei quantos prêmios da revista Veja, do Jornal Globo, da televisão Globo, e vai ganhando prêmio por aí, sabe, que é o um jeito muito ruim de não fazer a boa política. Ah, eu acho que se ele fizer o julgamento correto, ouvir as pessoas corretamente como deve ser, sabe, a dar o direito das pessoas a se defenderem corretamente, eu acho que ele estará cumprindo um papel extraordinário para a democracia brasileira e de respeitabilidade ao poder judiciário. É isso que eu espero de um juiz, seja ele um juiz Moro ou qualquer um outro, sabe, que, é que ele, ele, ele haja de acordo com a, a, a legislação manda, sabe, com que a, porque o um juiz tem que ser respeitado por todo mundo. Sabe, ele não pode ser sabe, de um lado ou de outro. Então, eu, eu temo que o excesso, sabe, possa levá la a cometer erros, sabe. Como eu sou um cidadão que respeito muito a justiça, eu espero que ele cumpra e filtre aquilo que um juiz tem que fazer, sabe, com muita serenidade, julgar as pessoas, mandar investigar, sabe. Por exemplo, quando houve a coerção para me levar para depor, poderia ter me convidado... Eu já tinha feito quatro depoimentos. Eu estava de férias quando eu fui à Brasília fazer um depoimento. Eu não teria nenhum problema de fazer um depoimento a mais, dois a mais, três. Aliás, se me convidarem daqui para frente, vamos fazer ao vivo. Vamos transformar o depoimento numa coletiva. Sabe? Porque não adianta a gente fazer um depoimento no outro dia, vaza o que quer, vaza o que não quer, sabe? Mas de qualquer forma, eu espero que Deus. Põe a mão na cabeça dele e que ele seja justo com as pessoas que ele está analisando e julgando. Só espero isso. Sabe, não quero nada mais nem nada menos para mim. Eu quero ter o mesmo tratamento que todo cidadão brasileiro tenha neste país.